Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus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 grande A vossa recompensa nos céus Do mesmo modo perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar Queridos irmãos, queridas irmãs Ser feliz Essa é a meta mais importante na vida de todos nós e que de uma maneira ou outra procuramos conquistá-la. De fato, é tão importante que se converteu em um desejo que repetimos de maneira muito frequente e de forma especial para as pessoas que mais amamos. Proferimos os votos de felicidade em qualquer evento, em todos os aniversários no início de cada ano. E estes votos expressam um desejo profundo, talvez o desejo mais íntimo de nós mesmos: que sejas feliz. A felicidade, meus irmãos e minhas irmãs, nasce dentro de nós, daquilo que sentimos, que valorizamos, que vivemos. Por isso, as bem-aventuranças não são algo externo, mas atitudes que plenificam nossos corações. A chave da felicidade está em permitir que se revele o sentido da luminosidade que se encontra no fundo do nosso ser. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, Felicidade pode ser entendida como um estado de espírito. Felicidade é viver sem chegada, sem partida. É experimentar uma sensação de renascimento, de satisfação interior. Ou sentir despertar em si um potencial de bondade, de compaixão, de solidariedade, muitas vezes desconhecida. A verdadeira felicidade coincide com a paz interior. Quando você está feliz de verdade, você está de bem com você mesmo. E dizer que você está de bem com você mesmo, significa que você está naquela paz interior. É o prazer de descobrir cada dia que a vida se inicia novamente em cada amanhecer. É fazer da mesma vida uma grande aventura. Por isso, a felicidade está relacionada com a gratuidade e com a gratidão. Depois de estarmos cientes de tudo isto, podemos então compreender a verdadeira proposta das bem-aventuranças. Jesus, ao proclamar bem-aventurados os pobres... Os famintos, os que choram, os que são perseguidos, jamais quis sacralizar a dor humana. Para Deus não é importante a dor, o importante para Deus é a felicidade do homem. Deus não quer a dor de ninguém, Deus quer a vida para todos. Deus não quer a tristeza presente na vida de ninguém. Deus quer a felicidade, marcando a vida dos seus filhos. São bem-aventurados os pobres, porque vazios de apegos e cheios de esperança, anunciam o sonho de Deus para a humanidade. Uma nova sociedade baseada na solidariedade e na partilha. E como aqueles que conseguem enxergar, que partilhar o que é, partilhar o que tem com os outros, os tornam felizes e torna felizes também os outros. Bem-aventurados os famintos, porque trazem nas entranhas a fome de liberdade, Sabe que o ser humano e o mundo carregam infinitas possibilidades de crescimento. Que bonito ver tantas pessoas esperançosas, de ver que tudo pode ser diferente e que cada um pode contribuir para que o mundo possa ser melhor. Bem-aventurados que choram, porque suas lágrimas demonstram que eles ainda não perderam as sensibilidades, que eles sentem o mundo como injusto e que por isso... São verdadeiramente os únicos a sonharem, a buscarem e a lutarem por um mundo novo. Neste período tão difícil pelo qual nós estamos vivenciando por causa da pandemia, nós encontramos dois grupos de pessoas, aqueles que são vítimas do Covid, que foram infectados que perderam seus entes queridos, mas também nós temos aqueles que não foram infectados, não perderam ninguém, mas neste grupo, dos que não foram infectados, encontramos muito daqueles que choram pelos outros que foram vitimizados, que se solidarizam, que tem sentimento, que, tem, que sente na sua vida a dor da outra família. Queridos irmãos e irmãs, bem-aventurados os que são perseguidos, porque seguem corajosamente a estrela do reino, e são sinal de grande transformação realizada por Deus. As bem-aventuranças nos revelam que somos habitados por um impulso que nos torna buscadores de felicidade. E quem consegue no seu dia a dia, viver justamente esta realidade, de ser vazio de si mesmo, para se preencher com as coisas de Deus, de tirar as coisas de si mesmo, para ser mais presença na vida do irmão. Quando a pessoa realmente colabora para que o mundo possa ser melhor, ou quando aquele que realmente se simbiliza com a dor e o sofrimento do irmão, aquele que enfrenta com coragem o sofrimento da vida para anunciar o amor de Deus, essas pessoas conseguem ter esta força porque descobriram interiormente Onde está o centro da sua felicidade? Dentro de si mesmo. Por que, que está dentro de si mesmo? Porque lá está o amor de Deus. A pessoa se ama. A pessoa se acredita, se valoriza. A pessoa sabe se reconhecer. Quem é ela diante de Deus? E quem deve ser ela diante do seu irmão? É uma pessoa que está em paz consigo mesmo, uma paz interior. Amados irmãos e irmãs, infelizmente, a sociedade que vivemos hoje é chamada uma sociedade de consumo, um consumo que invadiu tudo e realça a felicidade como meta imediata de nossas buscas, algo a qual temos o direito e que depende de fatores externos. A sociedade nos tempos de hoje nos diz que para ser feliz você tem que ser uma pessoa rica em dinheiro, em bens materiais, que para você estar bem você tem que adquirir produtos, por isso que a televisão e tantos outros meios e está cheio de propaganda, porque quer pôr na nossa cabeça que para você estar bem, você tem que ter aquele produto. Você nem precisa, mas você tem que ter. Porque se você não ter, você não vai ser feliz. Esta felicidade que a sociedade de consumo hoje quer nos fazer engolir, esta felicidade é passageira. E é vazia. Porque quando, quando a gente conquista, quando a gente alcança... Aquilo que a sociedade de consumo está nos propondo invade de novo dentro de nós a insatisfação, a inquietude, o ressentimento, a inveja e de novo estamos nós buscando coisas para compensar o vazio que ainda permanece dentro de nós. Nesse sentido, a felicidade nos escapa quando a buscamos fora, como enfim, enfim, em si mesmo, para saciar o nosso ego insaciável. Nossa verdadeira felicidade não está fora, não está nas coisas, como acabei de definir agora de pouco. Felicidade é um estado de espírito. Você pode estar numa fornalha. Eu adoro quando eu leio aquela passagem dos jovens da fornalha. Lembra aquela passagem da Bíblia? Dos três que o rei colocou dentro da fornalha, lacrou a entrada e a saída, tacou fogo e eles caminhavam para lá e para cá, cantando alegres, felizes. Abriu a fornalha e estavam vivos. Mesmo que a gente tenha que passar por grandes fornalhas e a gente estiver feliz, é porque nós descobrimos aonde que está a felicidade. Tem gente que não consegue ser feliz porque coloca sua felicidade em cima de situações. Ah, para mim ser feliz, a minha família tem que estar bem. Meu marido tem que estar ótimo, minha mulher tem que estar bem, não tem que me dar problema, não tem que causar problema na minha vida. Meu filho não, não vai me dar dor de cabeça, vai bem na escola, não vai usar droga, não vai fazer nada. A menina não vai engravidar antes do casamento, antes da hora. Então tem pessoas que ficam criando um castelo de areia, que para ser feliz, tu tem que estar 100% ao seu redor. Mas a gente sabe que esse castelo de areia desmorona, ele cai. O marido vai aprontar, vai dar dor de cabeça, o marido vai ser muitas vezes difícil de relacionamento com ele. A mulher também é a mesma coisa, às vezes não é uma pecinha fácil do xadrez, às vezes dá dor de cabeça demais. Os filhos não vai ser sempre aquela beleza... Vai dar dor de cabeça, vai preocupação, vai perder noites de sono, vai causar desgosto. Vai chegar o um momento que você vai valer, meu Deus, vai pensar, meu Deus, do que, que valeu tanto sacrifício por isso? Aquele trabalho que você tem, às vezes só vai te cansar demais. Enfim, tantas coisas que para nós parecia indestrutível, de repente começa a desmoronar. É o nosso castelo de areia, porque a nossa vida é assim. E aí, se a tua felicidade, então, depende de coisas externas, você também se acaba. Por isso que Jesus, então, nos dá esta orientação de como sabermos olhar a vida, de como saber se colocar na vida, de como viver a vida, onde encontrar a verdadeira felicidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a nossa busca pela felicidade... Possa ser alicerçada nas bens-aventuranças. Por isso que no ato penitencial, eu convidei você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, a pedir perdão a Deus, que quando a sua vida não foi alicerçada nas bem aventuranças E agora, acolhendo esta palavra... Nós queremos assumir este compromisso que a busca pela felicidade possa ser alicerçada nas bem-aventuranças, pois esse é o caminho que o Senhor nos propõe para não nos decepcionarmos fácil com os nossos projetos não realizados. Que se tem uma coisa que a gente sabe fazer e bem feito. É se decepcionar fácil. Então, para a gente não se decepcionar fácil com as coisas, dos acontecimentos da vida, fundamentemos nossa vida nesse programa que Jesus nos oferece, que são as bem-aventuranças. Escutar isso é fácil. No momento agora, pode ser até gostoso ouvir tudo isso, mas colocar isso na prática é o que desafio. Porque existe... Uma diferença muito grande entre o saber e o praticar. Posso saber muitas coisas bonitas do ensinamento de Jesus, mas na hora que eu preciso pôr em prática, dá aquele apagão, puf, esqueço tudo. E faço tudo o contrário daquilo que Jesus ordenou. Por isso então nesta noite, para que esta palavra, que está sendo semeada em nosso coração, não caia... Em terras duras E que não produza frutos Peçamos a ação do Espírito Santo Espírito Santo Que possa então nos ajudar A recordar sempre Deste programa de vida Que Jesus Me presenteou Que eu não esqueça jamais disso Espírito Santo Me ajude a entender Onde é que está a felicidade E que eu preciso fazer Para alcançar a felicidade Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para, Para sim, que sempre que seja, seja louvado